Olá, tudo bem? Você sabe a diferença entre uma bússola eletrônica que funciona por satélite e uma bússola eletrônica é, é, que funciona de forma magnética, tanto dos GPS quanto dos celulares? Vamos falar sobre isso então. A diferença da bússola eletrônica magnética e a diferença da bússola eletrônica por satélite sabemos que é, alguns aparelhos de gps de orientação em geral eles podem ter dois tipos de bússolas eletrônicas né? existe ou seja existe no mercado dois tipos de bússolas eletrônicas as bússolas eletrônicas que funcionam por satélite e as bússolas eletrônicas que funcionam é, de forma magnética vamos falar vamos explicar como é que cada uma é, funciona então bom, a bússola eletrônica magnética ela possui é, no circuito eletrônico um sensor de bússola chamado magnetômetro esse magnetômetro a função dele é identificar a, a, o campo magnético que envolve a terra se alinhar com esse campo magnético e em seguida, quando ele se alinha com esse campo magnético, ele consegue determinar a direção. Para ele funcionar, ele só precisa de energia. Então, quem, quem tem essa bússola eletrônica magnética, ela funciona de uma forma muito semelhante. Aliás, exatamente igual a uma bússola de agulha magnética comum. Então, você parado, você só precisa se alinhar com o campo magnético da Terra, a agulha, no caso da bússola, como uma agulha se alinha com o campo magnético da Terra e o magnetômetro se alinha com o campo magnético da Terra. E a partir deste ponto, já identifica, encontrou o norte, a partir desse ponto, ele faz um círculo de 360 e identifica uh, todas, as outras, uh, todas as outras direções automaticamente. Então, a bússola eletrônica magnética funciona desta forma. Já a bússola eletrônica por satélite, ela tem um funcionamento diferente. Ela não consegue identificar parada o campo magnético da Terra. Ela não tem um magnetômetro. Né? E ela utiliza uma função para se localizar, para determinar sua direção, de uma forma muito parecida com o que nós fazemos é, é, no mapa, quando não temos uma bússola, por exemplo, da mesma forma que a gente faz com o mapa, a gente tem que determinar a posição, então ela primeiro determina sua posição, no, você tem primeiro que ligar ela né, depois que liga a, a, a bússola esperar ela sincronizar com os satélites, ou seja, recebeu a sua posição, depois que você recebe a sua posição, você precisa caminhar com essa bússola. Aí ele estabelece uma sua segunda posição. Só através dessa forma, ou seja, sabendo da onde você estava, o seu último ponto de posição é, e, e, e, e o seu ponto anterior, é que consegue estabelecer no mapa, determinar no mapa, a direção que você foi. Uma vez que consegue estabelecer essa direção no mapa automaticamente já consegue da mesma forma que identificou a sua direção no mapa consegue estabelecer o seu azimuth consegue estabelecer a sua direção ou seja uma uma, uma suposta direção é, para onde você está indo ok só que é, é, por ser uma bússola eletrônica por satélite ela só vai fun funcionar enquanto estiver em movimento parou o movimento perdeu a, a, a direção perdeu a, a ele, ele perde a capacidade de determinar a direção de, de colocar a rosa dos ventos da bússola em uma direção coerente de acordo com norte sul leste oeste aí para voltar a funcionar você tem que voltar a se movimentar que aí ele volta a fazer o mesmo processo identifica marca sua posição inicial marca sua posição final Consegue identificar da onde você saiu, para onde você chegou, qual é a direção que você foi. E a partir desse momento, ajusta novamente a, as, as direções uh, da bússola. E aí consegue identificar qual é a sua suposta direção. Ok? A mesma coisa acontece com os celulares. Existem celulares com bússola e sem bússola ou seja, sem sensor de bússola e com sensor de bússola os celulares com sensor de, de, de bússola eletrônica magnética, que vem com magnetômetro e os celulares é, que funcionam é, que possuem uma bússola eletrônica mas que funcionam somente se estiver é, é, conectada com GPS ligado né, conectada com satélites e se você se movimentar por isso que se você estiver com um celular de bússola eletrônica por satélite você só consegue é, é, ver no mapa a direção que você está indo se você estiver se movimentando aí você para de movimentar aí aquela seta de direção fica doida não sabe para onde você está indo fica apontando para todos os lados esperando você se movimentar para poder estabelecer ah, o ponto de partida e o ponto de chegada para poder estabelecer a direção que você está indo e poder colocar mostrar isso no mapa para você então se o seu celular ele tem uma bússola eletrônica por satélite é, é, só vai funcionar em movimento não é porque a bússola está estragada ou porque não funciona direito é porque essa é a função é, é a forma que ela funciona ok e se você tem um celular com bússola eletrônica magnética o único trabalho que você vai ter regularmente é fazer a calibração da bússola. Né? Toda vez que você for utilizar, fica muito tempo sem utilizar, aí você tem que calibrar a bússola para ele se realinhar com, com a, a, o campo magnético da Terra e apontar para o norte magnético e conferir se está apontando exatamente para o norte magnético para poder te mostrar a direção certa de movimento conforme você aponta o seu aparelho. É isso aí. Espero que tenha gostado. Não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito e dar um like nesse vídeo. Até o próximo.